É, <risos> A malina, a malina Vem cá, vem cá, vem cá, vem vem vem. E Magali, e Magali. Cadê a Lara? Lara? Vem cá, Lara. Vem cá, Lara. Vem Lara, vem Lara, vem Lara. Vem no papai, vem no papai. Vem. Ei, ei, ei. Ixi, ixi. ixi, só peguei no colo Gente, sem briga Ixi, tem colo as duas Peguei as duas no colo, tá estranhando e calma, É, calma, gente Calma, gente Ixi, Marinho Nossa Deus Calma, neném, não briga Mangali, não briga Ué, Ué gente, eu não tá dando separar isso. não Que eu tô segurando o celular Ixi. Calma, nenê que, que é isso? É carinho as duas Meu pai É, meus filhos É, meu filho, calma, gente Eu dou carinho para vocês duas, gente Oi, oh, gente, você é irmã, meu filho dá aí Você é irmã, né, meu filho Não pode brigar, não o Papai dá carinho, ó, carinho, carinho, né Não pode brigar, não, pois pode, Gigi? Fala para ela, Gigi uh. Tá com foguinho aí. Tem que acabar de tirar as fogas. Né, filho? filho, filho, filho, filho, filho. Cadê? Papai pega direito. Dá tchau. Ô gente, não pode bicar, nhema papai é meu é, é, é. <saturated not -sweak> <susurra> Ali tem água. Peraí, deixa eu brincar água pra dar o que é um Deixa eu segurar seus direitos. Não precisa cair aqui. Deixa. <risos> Vai, ah, calma, já não. <risos> Calma, meu filho, vai! Oh papai do céu! Não pode brigar, meu filho! Não pode, que braveza! Que braveza é essa, gente? Uh, uh, uh. Ah não! Tá brava, dele ó oh, Tá muito brava é essa, danda Mas eu o Rex o, ah. o Rex é o uhum. E quem é a Magali? Saúde! Ixi! Calma, nega! É estranho, a outra. Como vocês não estão, viu? Pode bigar não. E papai? Pode bicar, não, papai. Ixi! Você cai, mangalito. Que cai, meu filho. Calma, gente. Calma, gente. Calma gente, ah não, você... Não, não, não, não. Não pode, não. Não pode, não pode. pega essa aqui, gente, tá brigando. Pega, Jay. Ô Jay, pega esse aqui, tá brigando. Então pega, danda, pega a Magali. Fala pra ela, danda, não brigar. É amigo, fala. Amiga. Amiga. <risos> Irmãzinha, amiga, fala. Amiga. Vamos falar pra eles, não pode brigar. Ó, gente, vocês não podem brigar, vocês é amiga, viu? Amiga, põe a juntinha, amiga, ó, amiga. Ó. Ela pode brincar. Isso pode brincar, não pode morder, não.